A carência mata. Mata, sim. A carência destrói sonhos, propósitos, ideais, derruba nossas crenças e corrompe nossa identidade. Faz colocarmos indivíduos desconhecidos em nossos corações, em nossa própria casa, para preencher o vazio deixado por um término recente, sem considerarmos de fato quem é, como age, como se comporta, o que pensa. A razão pode ser, sim, o fim de um relacionamento, mas não só isso. A paternidade corrompida. A insegurança. A autoestima destruída. Seja lá qual for o motivo da sua carência, você precisa ter duas certezas. A primeira, o amor próprio. Somente você pode dar a você mesmo. Ninguém é responsável por sua felicidade além de você mesmo. A segunda, ainda que nem você se ame, antes de tudo, Deus lhe amou e ama. Ele é amigo. É conselheiro, é quem estende a mão, é pai, é o único que pode suprir toda a sua carência. Tenha cuidado, a carência mata. Se você gostou, peço que curta, siga, compartilhe e me ajude a transformar o mundo. Afinal, você é a essência do sucesso. Um grande abraço de Everton Vitorino e fique com Deus.